A Câmara de Vereadores de Alta Floresta quer ouvir você e, para isso, disponibiliza um canal direto de comunicação com o cidadão. Através da ouvidoria, é possível fazer denúncias, tirar dúvidas, solicitar informações, fazer reclamações. Acesse altafloresta.mt.leg.br ou ligue 3521 5030. A Câmara Municipal está aberta para receber denúncias e manifestações. Câmara Municipal de Alta Floresta. Trabalho e transparência. Décima sessão ordinária, 7 de junho de 2022. Senhoras, senhores, imprensa, ouvintes da Rádio Câmara, aqueles que nos acompanham pela rede social. Público presente, bom dia. Agradecemos a presença de todos. Solicito do senhor secretário a leitura da lista de presença. Senhoras e senhores, público aqui presente, bom dia a todos. Lista de presença da 19ª Sessão Ordinária, 7 de junho de 2022. Nomes. Adelso da Silva Rezende, Bernardo Patrício dos Santos, Claudinei de Souza Jesus, Darli Luciano da Silva, Derci Paulo Trevisan Pitoco, Douglas Pereira Teixeira de Carvalho, Francisco Marli Teixeira, Francisco Ailton dos Santos, José Vaz Neto, Leonice Claus dos Santos, Marcos Roberto Menin, Oslen dos Santos e Reginaldo Luiz da Silva. Verificando o quórum e pedindo a proteção de Deus, Drecara aberta a presente sessão. Passamos ao expediente. Ata da sessão anterior, 18ª ordinária, em discussão. Em votação, quem estiver de acordo permaneça como está, quem for contrário que se levante. Ata da 18ª sessão ordinária, aprovado. Solicito, senhor Secretário, a leitura das correspondências recebidas. Ofício Circular nº 050-2022. Vimos por meio deste -me convidar para participar em comemoração à Semana do Meio Ambiente, a Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, dentre as atividades programadas, estará em parceria com o Comitê de Bacias Hidrográficas do Baixo Telespires, realizando o evento... Lançamento de base para a construção do Plano Municipal de Recursos Hídricos de Alta Floresta. No dia 10 de junho de 2022, às 9 horas e às 10h30, no auditório do IPREAF, será um momento para alinharmos as diretrizes que serão adotadas e possibilitar o cenário. A construção compartilhada do Plano Municipal de Recursos Hídricos de Alta Floresta Instrumento que, após consolidado e aprovado, permitirá ao município consolidar uma obrigação junto à Política Nacional de Gestão dos Recursos Hídricos na Esfera Municipal. Aguardamos a vossa participação neste evento. Gerselene Meira Leite, Secretária de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Decreto 045-2021. Ofício 65-2022. Vimos, através deste do presente informar e encaminhar a relação anexa um total de 15 perfurações de postos artesianos no município, o que será de grande importância e alcance social para as comunidades solicitantes. Esclareço ainda que o acesso a este recurso natural, renovável, água, será de suma importância para atender um número aproximadamente de mais de 670 famílias, tanto na, no perímetro urbano, chacras, como na zona rural. Convicto da importância do trabalho coletivo, antecipamos nossos agradecimentos e colocamos-nos ao inteiro dispor para ouvirmos eventuais sugestões e colaboração. Atenciosamente, Secretário de Inovação e Desenvolvimento Econômico, Eloy Luiz de Almeida. Ofício número 182, 2022. Venho por meio deste informar ao nosso diretor do Departamento de Trânsito, Transporte e Segurança, o senhor Éder Luciano Cordeiro de Souza, sendo assim para fins de ofício solicitarmos e outro segue para o mesmo. Sem mais para o momento e na certeza de vossa atenção, antecipo o agradecimento. Éder Luciano Cordeiro de Souza, diretor de trânsito de Alta Floresta. Correspondências lidas. Passa a direção dos trabalhos ao nosso presidente. Solicito do senhor Secretário a leitura das matérias em apresentação. Matérias em apresentação. Indicação número 179, 2022. Autoria, vereador Francisco Ailton dos Santos. O vereador indica à Secretaria Municipal de Infraestrutura a necessidade da construção de um quebra-molas entre as ruas H14 e B5, que fazem a conexão do setor B com o setor industrial. Indicação número 180, barra 2022. Autoria, vereador Francisco Ailton dos Santos. O vereador indica a Secretaria de Esporte e Lazer, com cópia à Secretaria de Governo, Gestão e Planejamento, Secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e ao Prefeito Valdemar Gamba. A necessidade de promover ações voltadas à implantação de um espaço com academia pública ao ar livre e um parque público infantil em anexo à pista da caminhada aos redores do Parque Zobotânico Leopoldo Linhares Fernandes. Indicação número 181, 2022. Autoria, vereador Francisco Ailton dos Santos. O vereador indica à Secretaria de Esporte e Lazer, com cópia à Secretaria de Governo, Gestão e Planejamento, e ao prefeito Valdemar Gamba a necessidade de implantação de um parque público infantil e a reforma da Academia Pública ao Ar Livre, ao lado do posto de saúde do bairro Bom Jesus. Indicação número 182, 2022. Autoria, vereador Francisco Ailton dos Santos. O vereador indica a Secretaria de Esporte e Lazer, com cópia à Secretaria de Governo, Gestão e Planejamento, a necessidade de realizar a reforma nos banheiros públicos da Praça Cívica com as instalações necessárias para a acessibilidade das pessoas com deficiências físicas. Indicação número 183, barra 2022, Autoria Vereadores Leonice Claus dos Santos e Reginaldo Luiz da Silva. Os vereadores indicam ao prefeito Valdemar Gamba e à Secretaria de Saúde para que coloque uma extensão da farmácia básica para atendimento no bairro Cidade Alta, podendo ser onde mesmo funcionava anteriormente no prédio da Policlínica. Indicação número 184 barra 2022. Autoria vereadores Leonice e Claus dos Santos e Reginaldo Luiz da Silva. Os vereadores indicam ao prefeito Valdemar Gambia e à Secretaria de Saúde para que coloque quatro aparelhos de ar-condicionado no PSF do bairro Vila Nova. Indicação número 100, 186 barra 2022. Autoria vereador Douglas Teixeira. O vereador indica a diretora. A Direção Municipal de Trânsito para que sinalize com faixa de pedestre a Avenida Amazonas, esquina com a Rua Salvador. Indicação número 187, barra 2022. Autoria, vereador Douglas Teixeira. Vereador indica a Direção Municipal de Trânsito para que sinalize com faixa de pedestre a Rua B5 em frente ao Senar MT e à Igreja Católica. Indicação número 188 barra 2022, autoria vereador Claudinei de Souza Jesus. Vereador indica ao prefeito municipal Valdemar Gamba, com cópia ao secretário de infraestrutura, a necessidade de remoção do quebra-molas existente em frente ao mercado Maringá, com a igreja católica Bom Pastor na avenida Bom Pastor, e que seja construída uma faixa elevada no local, bem como na avenida J, em frente à igreja Batista Nacional. Indicação número 189, 2022. Autoria, vereador Oslen Dias dos Santos. O vereador indica à Direção Municipal de Trânsito a instalação de faixas para a travessia de pedestre na Avenida Araras, em frente ao mercado local, visando, sobretudo, a segurança dos alunos da Escola Dom Busco. Indicação número 190, barra 2022. Autoria, vereador Adelso da Silva Rezende. O vereador indica ao prefeito municipal Valdemar Gamba a necessidade de realizar com urgência a conclusão do asfalto do bairro Jardim Araras, sendo as seguintes ruas, Avenida Faição Rua das Garças, Rua Assum Preto, Rua dos Tucanos, a Rua do Cenário e bairro adjacente dos servidores que é constituído por causa das ruas. Indicação número 161, barra 2022. Autoria, vereador Douglas Teixeira. O vereador indica ao secretário municipal de infraestrutura, senhor Roberto Patel, a necessidade de realizar com urgência a recuperação das estradas da Chaca de Lazer Santa Rosa, a 2 km à frente do lixo seco. Indicação número 100, 192, 2022. Autoria, vereador Derci Paulo Trevisan vereador indica à Secretaria Municipal de Infraestrutura, com cópia de Departamento de Trânsito e Transporte e Segurança, a necessidade da implantação de quebra-molas, lombadas ou qualquer outro meio de instrumento redutor de velocidade na Rua B2. Projeto de Decreto Legislativo nº 006-2022, concede título de cidadão honorário ao Alta Florestense ao Sr. Roberto Rivelino dos Ex e dá Outras Providências Autoria, vereador Francisco Ailton dos Santos projeto de decreto legislativo número 007 barra 2022 concede título, título de cidadão honorário alta florestense ao deputado estadual Valdir Mendes Barranco e dá outras providências autoria vereadora Francisca Ilmarli Teixeira projeto de lei número 015 barra 2022 Dispõe sobre o serviço de manutenção do sistema de iluminação pública como serviço essencial para o município de Alta Floresta. Identificação dos postes de iluminação e da outras providências. Autoria, vereador Bernardo Patrício dos Santos. Matérias em apresentações lidas. passa a direção dos trabalhos ao presidente Oslen Dias. As matérias e horas apresentadas serão encaminhadas conforme disposição regimental. Passamos o uso da tribuna. Comunico, senhores vereadores, que o tempo destinado a cada um. Desculpa. Conforme o uso da tribuna, comunico, senhores vereadores, que conforme o dispositivo do parágrafo 4 artigo 198 do regimento interno, o tempo destinado a cada um fica reduzido a 3 minutos, com tolerância de 30 segundos. Pela ordem de inscrição, vereador Marcos Menin. Quero só justificar porque nós vamos votar hoje as contas do prefeito Azeel e o, aí o tempo regimental é reduzido. Ok? Vereador Marcos Menino. Bom dia, presidente, bom dia, mesa diretora, vereadora Leonice vereadora e o Marli. Quero aqui cumprimentar a todos que estão aqui na no plenário, em nome do presidente do Jardim das Oliveiras, seu Benício, seu Wilson, seu Ademar representando a imprensa, enfim, todos presentes. Hoje gostaria aqui de parabenizar ao nosso prefeito Chico. Sábado fizemos a entrega dos títulos aos moradores, isso aí nós votamos na época do nosso prefeito Aziel Bezerra, e sábado foi entregue o título aos possíveis moradores desse bairro. Quero aqui também agradecer a todos que fizeram parte da pista de skate, que entregamos também no sábado, a equipe do Marcelo, a Nova Chance, que trabalhou incansavelmente ali naquela obra. Quero agradecer ao Lucas, um projeto muito bonito, um projeto onde colocando jovens para praticar esporte. Era aqui, seu presidente, dizer, eu fui na comunidade Bonfim, segunda-feira, ontem, olhar... Falaram que tinha um buraco. Mas não é um buraco não, meu amigo. É uma clatera. Aquilo ali cabe umas cinco carretas dentro. E saindo de lá, fiz questão de fazer um vídeo e entreguei para o secretário e o vereador Pitoco. E pedi que ele tomasse providências urgentes. Porque está esbarrancando aquele lugar. Está desbarrancando. E eu, nesse tempo da poeira sem sinalização, pode acontecer um acidente acidente fatal. É muito grande aquele buraco. Então, peço ao Roberto Patel que dê uma atenção para aquela comunidade, porque senão, depois vai ficar mais caro o molho do que o peixe. Então, nós temos que, que dar assistência aonde está precário. E fazer um cronograma para para arrumar o restante das estradas assim que for possível. Gostaria também de dizer que nosso prefeito se encontra na capital. Falei com o secretário Robson, que está presente junto com ele, lá na capital, se tem alguma demanda com o governador. Aí o, o Robson me falou hoje que, que o prefeito vai ter uma uma reunião com a Casa Civil. Então, acredito que esses projetos, esses convênios que temos para formalizar, sejam resolvidos hoje. Ontem já vi por, pelas veia, pelas redes sociais vários convênios de várias cidades sendo assinados pelo governador. Então, eu acredito que com a presença do nosso prefeito, e aí, falando com o governador, que são demandas de vários deputados, eu acredito que ele vai voltar atrás naquela história que não ia mais assinar convênio Pauta a Floresta, que já tinha vindo muito recurso. Eu acredito que vai dar tudo certo. Torço para isso. Estou acompanhando, acompanhei sábado, é, semana passada, fui em Cuiabá, a respeito do Jardim das Oliveiras. Estamos só aguardando para fazer o convênio projeto está aprovado, então ontem falei já com o assessor do deputado Carlos Bezerra e garantiu para mim que ontem mesmo existia uma reunião com o governador e hoje eu estou aguardando a resposta dele. Queria pedir aqui também ao novo secretário, ao novo diretor né, de trânsito, senhor Eder, para que olhasse lá para o bairro Jardim, Jardim Primavera, na, principalmente na Avenida, Avenida Brasil, está virado numa pista de corrida. Vamos ver se a gente consegue colocar algum redutor de velocidade, porque senão em breve teremos aí acidentes. Então é isso que nós não precisamos. Quero desejar a todos uma semana abençoada, agradecer a todos que nos assistem pela live e todos que nos acompanham pela Rádio Câmara. Fiquem todos com Deus. Muito obrigado. Sequência, vereador Zé Esquiva. Bom dia, senhor presidente, companheiros vereadores, companheira Ilmarli, companheira Leonice, a todo o público presente, a todos que estão nos acompanhando pelas redes sociais, pela rádio câmera. É, eu quero começar falando. Eu estive em viagem, né? É, retornei também esse final de semana para a Alta Floresta, estava em Cuiabá em busca de recursos. Graças a Deus a conversa foi muito boa, tive a oportunidade de estar até com o governador, onde ele estará sancionando uns projetos, que eu estarei falando mais para frente, assim que o dinheiro estiver em conta. Mas eu quero dar os parabéns, eu estou muito feliz, essa semana é um, é um grande marco para o esporte, porque graças a Deus estamos voltando ao ESSQN, Quinta-feira é o um encerramento, tá? Para todo mundo que se inscreveu, vai estar tá lá. Fico muito feliz, vamos conseguir atribuir vários estilos, vários esportes, várias entidades. E ver o esporte crescer. Como o Marcos Menin falou também, ganhamos de presente a pista de skate ali na, na Praça Cívica. O, o esporte em Alta Floresta nunca teve tanta ascensão. Nunca cresceu tanto, gente. Ó. O vôlei está se destacando, eu estive lutando esse dia, estava em Primavera do Leste dando workshop, também estive lá. O skate, um, um tão sonhado, pista de skate. Nós que somos atletas de artes marciais, estamos felizes também. Porque estamos sendo representados nas artes marciais até dentro da prefeitura. É que eu não sei se a população... Olha, eu vou ler um versículo bíblico aqui. E vocês vão compreender qual é a, a gravidade. Eu tô rindo, mas a gravidade é, é muito grave, isso que eu estou falando. Lá na Bíblia fala. Vou pegar aqui Claudinei, líder do prefeito. Na Bíblia fala, em, em Gênesis capítulo 11, Douglas é testemunha, disso com conhece bem, fala do, do pessoal que queria.. Da torre de Babel, que queria subir lá no céu. E para isso eles falavam só uma língua. Calma aí, gente, eu não tô pregando, eu só quero que vocês compreendam. Quando um povo fala a mesma língua, tudo acontece. Agora, daí, que, quando Jesus viu isso, ele falou assim, vamos misturar a língua para o pessoal se espalhar. Infelizmente é isso que está acontecendo na prefeitura. Quando não é o prefeito querendo bater no vereador, é o chefe de finança <risos> saindo na porrada com o chefe de Dascom, <risos> é com o, é o diretor de gestão. É uma bagunça, é uma tristeza. Alta Floresta sofre com isso, com descaso, com despreparo dos líderes da nossa cidade. Oh, oh, é triste isso, a gente precisa de verdadeiros representantes. E o octógono, eu já falei para o pessoal eu vou repetir. -te. Tem o um treinamento lá com a gente, na academia. Não precisa querer sair na porrada para mostrar quem tem o maior ego, ou o maior órgão genital, mostrar quem é mais macho, sair no soco, chamando todo mundo para a porrada. Que é feio, isso está feio para a alta floresta. É, gestão, vamos voltar a ser se andar na linha, fazer o melhor para a alta floresta, não mostrar quem tem mais músculo e querer sair na porrada. Vamos mudar a história de Alta Floresta para o melhor. Não piorando, deixando esse jeito feio que tá de querer sair na porrada e resolver tudo no soco. Que vergonha! Olha, que vergonha mesmo, senhor prefeito e, e senhores gestores, né? É isso aí, gente. Infelizmente, o esporte cresce por um lado e é danificado pelo outro. Eu defendo as artes marciais, mas não queria que saísse na porrada, o pessoal saísse na porrada na prefeitura. Tenha todos um bom dia. Na sequência, o vereador Francisco Ailton. É, bom dia a todos. Bom dia aos meus amigos vereadores, aí o Marli, a minha amiga Leonice. É, gente, eu quero aqui é, mais uma vez, agradecer ao Chico, o prefeito, é, por estar atendendo a, ao sofrimento da, da nossa comunidade, do bairro Bom Jesus, é, que está iniciando as obras da reforma e ampliação do nosso postinho de saúde, uma obra tão sonhada pela nossa comunidade. E quero dizer aos moradores é, que são atendidos pelo postinho né, do bairro Bom Jesus, que lá é, tem outros bairros no horizonte e outros que são atendidos lá, e, e o endereço provisório de atendimento está acontecendo na rua LN2, número 260. É, vai ficar lá enquanto é, for feita a reforma e a do, do novo postinho né? E quero agradecer né, Estive agora pela manhã Eu e meus amigos vereadores Alguns vereadores estivem presentes A presença né, é, é, E a, a carreta Do Hospital do Amor né, Veio para Alta Floresta Agora graças a Deus é definitivo é, para atender a nossa cidade e a região. Isso é muito gratificante, é, a nossa população esperava há anos por isso. E quero aqui parabenizar o meu amigo Bernardo, né? sábado foi feita a entrega dos títulos do, do terreno do bairro lá do Mossi Bezerra, e foi uma luta desse vereador, um grande amigo meu, já era amigo bem antes de eu ser vereador e agora a gente pegou uma afinidade maior ainda. Parabenizar ele, parabenizar a população né, que foi contemplada com o título e agradecer ao Chico, né, que sempre está correndo atrás, sempre está atendendo as necessidades da nossa cidade. E é isso aí, gente. Um abraço a todos e uma semana abençoada para todos. Na sequência, vereador Bernardo Patrício. Senhor Presidente, companheiros vereadores, a mesa diretora, companheiros vereadores, companheiro plenário, vereadora Marli, vereadora Leonice. É, quero cumprimentar todo o público presente na pessoa do Pastor Edivaldo que nos honra com sua presença. Quero cumprimentar os colegas da casa na pessoa da Rayane. Cumprimentar a imprensa a pessoa do seu Ademar Leal grande parceiro que sempre está presente nessa Casa de Leis. Obrigado, senhor Demar, pela matéria, na qual muito bem feita. Quero cumprimentar a todos de casa, pessoal que acompanha através do Facebook, TV Câmara e Rádio Câmara. Um abraço, estamos à inteira disposição e quero que vocês continuem com a gente. Senhor presidente, quero aqui, de primeira mão, agradecer a vossa excelência, pelo seu pronunciamento, lá na entrega do, dos lotes. A entrega dos lotes não, porque já havia sido entrega esses lotes pelo prefeito Azeal Bezerra, mas houve a necessidade de se fazer uma verificação e foi reentregue de volta. Então, eu quero te parabenizar e te agradecer pelo companheirismo, pela pessoa maravilhosa que a Vossa Excelência é. E falar a verdade a toda a população que estava presente e só dizer o que realmente aconteceu. Então, eu te agradeço de coração pelas suas palavras, pelas palavras também do prefeito Chico Gamba, e dizer que pode contar comigo, que o senhor sabe muito bem disso, que eu também sou verdadeiro, também falo aquilo que realmente é. Então, muito obrigado por tudo, pelas suas palavras e pelas palavras que direcionou a mim lá na, nesse invento. Não pude estar presente, senhor presidente, já tinha um compromisso marcado e não poderia estar lá. Mas a vossa excelência fez com maestria e talvez foi ter melhor de que eu não tivesse, que eu tivesse lá. Muito obrigado. Coração mesmo. Dizer, senhor presidente, que essa população que for atendida são pessoas que está esperando o vereador Claudinei há muito tempo. Há muito tempo, senhor presidente, ainda quando eu era diretor de habitação, no mandato da prefeita Maria Isauras. Depois vim para a Câmara mais quatro anos e voltei de novo para o departamento de habitação e aí nós fomos conseguir a entrega desse loteamento. Na qual, senhor presidente, eu fiz questão de, como diretor de habitação, denominar aquele loteamento de Moacir Bezerra de Araújo, que é do pai do nosso Prefeito Azel Bezerra, mais do que merecida, seu presidente, e ficou registrado lá nesse momento e é de muita valia, de muita alegria para mim e para todos que participaram daquela administração. Prefeito Azel Bezerra foi um pai nesse sentido, seu presidente. Não posso deixar de agradecer também à secretária Luz Maia, foi parcerona sempre nos ajudou e nunca colocou obstáculo para que não acontecessem essas coisas, claro, com transparência e com lealdade. Senhor presidente, só um minuto, referente ao asfalto Panorama, o deputado Juarez Costa me ligou a semana passada, os projetos já andaram, já se foi encaminhado para o convênio. Mandou áudio da Maria Estela, tudo certo, nós só estamos aguardando aí o governador para que possa assinar. E aí a gente acredita no o prefeito Chico Gamba que fez o um compromisso comigo de estar lá verificando realmente os 5 milhões do Bairro Jardim Panorama. Sr. Presidente, que eu tinha, muito obrigado. Sequência, vereador Arnaldo. Bom dia a todos. Você breve. É, ontem passando ali na rodovia 325 em frente ali à ponte do Luizão mais conhecida como ponte Luizão é, tava vários pranchões vários quadrados lá e quando cheguei aqui os moradores daquele setor tava me ligando querendo saber onde é que ia ter um, uma saída por onde que era passar os transportes é, sendo que ali no bom recanto a estrada não aguenta carros pesados. É, convidei o secretário Roberto Patel, ele no momento ele já me atendeu, nós fomos lá fazer a, uma volta da a vistoria, se eles iam fazer o desvio ao lado da ponte, ou lá na da o nós passamos logo depois dos Cardoso, Lá no do Borrecanto, tem uma ponte em péssima qualidade, já meia torta. É bom convidar o secretário para ele olhar, ver as situações que se encontram nas nossas estradas rurais. Logo após essa ponte, que fica logo depois da, da casa lá do, do, dos Cardoso, tem um bueiro que está desmoronando dos dois lados. Nós descemos, tiramos fotos. Ele vai levar uma equipe ali também. A equipe está fazendo ali na água limpa a troca do, do, do, da ponte, que foi a indicação minha ali também, está é, fazendo de duela de concreto para acabar esse problema de madeiras, madeiras que todos os anos dá problema. É só, é, coloca, não aguenta um ano, dois anos, dá dor de cabeça aos moradores. Vai ser feito nesse bueiro dele, do, da, da linha lá dos Cardoso, é o, quatro tubos de concreto de cada lado vai jogar o aterro por cima, para enlarguecer mais a estrada, então vai resolver o problema daquela linha nós tivemos lá no, no, no posto de saúde da Rio Verde só avisar os moradores lá que em breve vai ser feito aquela reforma, nós só estamos aguardando que está na reta final já de, de, no mundo novo ali está sendo feito o posto de saúde a reforma e logo depois, eu não vou falar essa semana, que a gente pode passar por mentiroso. Mas o responsável da equipe falou que essa semana acaba. Então, Rio Verde, em breve, talvez na outra semana que vem, já começa lá o postar de saúde do setor de vocês. Desta vez, está sendo cobrado o setor rural da saúde. Não vai ficar sem reformar os quatro que estão tá sendo mais péssimo Rio Verde, Santa Lúcia... Mundo novo, presidente. Qual que é o outro que vai ser no próximo? Eu sempre tá lá no nosso setor. Os quatro postos de saúde que tá mais péssimos. É, Ramaldo Mogno. Ramaldo Mogno. Ramaldo é, Depois vai ser para ali também. Os quatro que estão em situação não que os outros não precise, mas esses quatro estão em situações críticas com morcegos tomando conta por dentro. Isso é, é a saúde. Isso é o modo para a gente vamos tirar as fotos para mostrar como é que nós encontramos. Um ano e seis meses de mandato, o prefeito Chico. Então é só para falar que a administração está fazendo, está trabalhando. A resposta é com trabalho. Críticas vai ter sempre. A sequência é o vereador Pituco. Senhor presidente, companheiros vereadores, funcionários da casa, público aqui presente, em nome do meu amigo Ademar, quero cumprimentar a todos. Um abraço a quem nos acompanha pelas redes sociais. Presidente, essa semana fizemos uma visita, junto com o prefeito, o secretário de infraestrutura, no setor oeste, onde fomos até o final da... Da quarta, na casa do seu Benete, entregar a moção de congratulação. É uma alegria muito grande ver um pioneiro que nem o seu Benete. A alegria dele em saber que existem pessoas hoje de confiança, pessoas honestas, agricultor, que nem ele fala, de prefeito municipal. Ficamos muito contente com a com as palavras do senhor Benete, um agradecimento especial, porque ele realmente merece, é um pioneiro, um homem de família, um homem que tem moral para falar. Também visitamos a, a equipe de patrola, né? seis patrolas. Esse ano está trazendo o setor oeste, setor para cá primeiro, né? O setor sul ficou para depois, eu acho que o ano passado, se eu não me engano, foi primeiro, né, Arnaldo? Mas. Tem uma expectativa de fazer 30 quilômetros por dia. E também com a chegada dos caminhões pipa, parece que dois caminhões vão acompanhar para molhar o trabalho, né? sendo feito, que fica compactado, fica um trabalho definitivamente melhor do que você cavocar e deixar aquele poeirão. Quero também agradecer aqui o pessoal do Hospital do Amor, né? na pessoa do Valmir Valverde. Parabéns a ele pelo trabalho que ele tem feito aí, toda a equipe que está sendo realizado esse sonho por Alta Floresta, que a careta está aí agora definitivamente, né? Se eu não me engano, acho que é torno de 600 exames por mês, né, presidente? Que vai ser feito ali, diretamente aí com os municípios do consórcio, que são cinco, os outros municípios vizinhos. E que nem diz o prefeito de Paranaíta, Osmar essa nova safra de prefeitos da nossa região, essa união, ela serve para nós também, vereadores, Alta Floresta, região, aproveitar o momento político que a Alta Floresta está passando, com a participação dos grupos políticos que têm ajudado a Alta Floresta e continuam ajudando. Isso é muito importante, presidente. Mas já deu meus seis minutos? Não cheguei ainda na metade, pô? Vou ficar falando aqui. É dois minutos e meio, bato o sinal. Dois e meio? O senhor tem mais um minuto. Ah, encurtaram o negócio aí. Três minutos hoje. Queria agradecer aí o Marcelo também, que está desmanchando lá a nossa comunidade, a Moribe, começou em 99, e em 2022 está sendo entregue novamente para um outro departamento. Mas muito importante que ele está tirando o baracão de lá e colocando ali na antiga albergue, Onde está fazendo um baracão aí, onde é que eu usei, educando o trabalho no tempo. E está cobrindo ali para fazer os meio-pio, né? é importante. Não é que está desmanchando uma situação, está desmanchando, mas melhorando a outra. Muito obrigado, presidente. Eu vou ficar na metade, fica para a próxima. Um abraço a todos. Seguência, vereador Adelso Rezende. Para dizer a presença do Bacanelo, sua esposa, obrigado pela presença. Demar Leal, Fernando, do Jornal Cidade. Sejam todos bem-vindos. Obrigado, Agradecer presidente. a presença também do França e do Fernando, que vai receber a moção hoje ah, nossa aqui. Bom dia, senhor presidente, mesa diretora, demais vereadores, público presente, redes sociais que acompanham a nossa sessão. É, usando as palavras também do nosso grande vereador Pitoco, onde ele agradece a participação efetiva do nosso amigo Valmir Valverde na Comitiva do Bem, que há quase duas décadas vem trabalhando junto com a equipe, a fim de que é, isso, o que está acontecendo hoje, que participamos de manhã, seja uma realidade, em que uma carreta esteja fixa, atendendo, se não me engano, Pitoco, não são 600, mas 300, é, 300 atendimentos por mês. Vai atender não só a alta floresta, mas a região. E, posteriormente, uma outra carreta que estará fazendo um itinerário. E isso é um projeto que vem desenvolvendo, nós que participamos junto da Comitiva do Bem, é um projeto que vem há muito tempo e está sendo realizado. É uma coisa bastante positiva, como diz o nosso amigo Valmir Valverde, melhor prevenir do que tratar. E essa, essa carreta que chegou aí, viu, o vereador Luciano, que você gostaria também de participar, e chegou um pouco tardio né, da sua viagem. É realmente uma coisa bastante positiva para todos nós que precisamos, estamos bastante longe desse tratamento, dessa doença que realmente é cruel. Então prevenir, como diz nosso amigo Vamil Valverde, melhor prevenir do que tratar. Então o Vamil Valverde e a equipe, eu em nome dele, eu estendo a toda a equipe, parabéns pelo trabalho e convidar, comunicando que no dia 25 agora, do mês 25 do 6, às 13 horas, no Rotary, vai ter o 19º leilão em prol do câncer de Barretos. O Hospital de Amor, Comitiva do Bem, vem trabalhando de maneira incansável e as maiores contribuições é de Alto Floresta. Parte recorde, ganha da região de Sinop, que em termos de população, viu, o vereador Luciano, é bem maior. E Alto Floresta se destaca pela solidariedade. Vamos continuar assim. Parabéns à equipe, parabéns a todos os servidores que também doam, faz doação descontando em folha em prol desse erro. Desse movimento que é tratamento, as pessoas, pequenos produtores, todos que estão voltados para isso. Fica aqui o nosso agradecimento, parabenizando toda a equipe. Com a graça de Deus, bom dia a todos. Na sequência, vereador Leonice Klaus Bom dia ao nosso presidente, bom dia aos demais colegas, bom dia à minha colega vereadora Lee, bom dia aos que encontro aqui presente, todos, sejam bem-vindos. A minha colega Sônia, né, que hoje aqui a gente vai... Quando se trata de saúde, para mim é um orgulho muito grande quando eu vejo vir alguma coisa boa para nós aqui no município, né, dona Sônia? Só quem sabe o quanto é importante essa carreta é quem já acompanhou o sofrimento das mulheres de alta floresta. Aqui, essa carreta, eu quero dar os parabéns né, ao nosso prefeito Chico Gamba. Cansei de falar com ele a respeito do exame, a respeito da saúde, e graças a Deus está caminhando, está andando, isso aí para a gente é muito orgulho. Também os parabéns aos outros prefeitos e a toda a equipe que tem trabalhado incansável para isso chegar no que chegamos aí agora. Hoje cedo tivemos lá, é um prazer muito grande. Vai ter 300 exames, né? aonde 150 é para a alta floresta, o restante é para os outros municípios. A carreta fica aqui um mês, no outro ela vai passear para esses outros municípios, que também é um orgulho muito grande saber que os outros também, vão ter esse privilégio as mulheres de alta floresta, que merecem muito. Então, quero dar os parabéns de coração. Aqui eu quero falar um pouquinho da farmácia base. Né? Eu e o vereador Naldo estivemos ali na farmácia, e o que a gente tem feito, um documento aí, para que ela volte um gaio dela para a policlínica lá em cima. Direto eu desço de manhã cedo e eu dou carona para aqueles idosos, aonde é muito sofrido, que nós não temos nem circular direito, que o município não tem. E é triste ver aqueles idosos vindo a pé, a maioria das vezes, eu coloco no meu carro e trago só para pegar o medicamento aqui embaixo. Então, eu venho pedir encarecidamente para que o nosso prefeito, que tem trabalhado bonito, para que ele olhe esse pedido nosso e leve um gaio lá para cima desse medicamento para distribuir para o nosso povo, que lá de cima é o povo mais carente que nós temos e precisa muito, que lá tem muitos idosos. Aqui eu gostaria de falar um pouquinho sobre a vacina da Vila Nova. A população tem procurado, eu e o vereador Arnaldo também, que não tem profissional lá. Procurei a Secretaria de Saúde, falaram que vão agilizar essa situação. Tem que pensar com carinho, porque os bairros carentes, não que os outros não precisam, todos os bairros precisam ser tratados. Mas aqueles bairros lá para cima, é bem dificultoso, tem muitos idosos... Tem muitas pessoas, muitas mães com criança que tem que descer. E muitas vezes, minha gente, eles não têm como vir até aqui embaixo. Aqui eu quero dar os parabéns ao vereador Bernardo. É uma luta, Bernardo. Nós que estamos aqui do teu lado, podemos ver o quanto você luta para que essas casinhas venham para o povo. Então, eu venho aqui dizer para você... E dar os parabéns à população que conseguiu aí. E dizer que Deus abençoe a cada um. Deus abençoe você, Bernardo. Continue lutando. Continue correndo atrás. Nós estamos numa equipe aqui dentro, gente. Que trabalhamos. Então, eu quero dar meu abraço a todos aí. Sequência, vereador e Marli. Bom dia, presidente mesa diretora, nobres edis, servidores dessa casa, em nome da doutora Isane Vera, doutora da Universidade do Estado de Mato Grosso, de Alta Floresta, cumprimento de uma forma gentil e carinhosa a vereadora Leonice, todas as mulheres desse plenário e todas as mulheres de Alta Floresta. Quero também, nessa oportunidade, saudar a imprensa que sempre nos acompanha, aqueles e aquelas que, através das mídias sociais dessa casa, nos assistem e nos prestigiam. Evidentemente que o município de Alta Floresta, a população é quem ganha com o trabalho dos nobres edis que compõem o poder legislativo. Os poderes compõem a sociedade, porém, harmônicos mais independentes. Através das nossas cobranças, das nossas indicações e do nosso processo de dever da fiscalização, nós contribuímos em todas as áreas da gestão pública, independente da nossa condição partidária, e das nossas ideologias políticas. O trabalho do nobre Edil, independente da sua condição, é quem faz com que o município, inclusive, tenha elementos e ações que alavanquem o progresso, o desenvolvimento, inclusive o planejamento de atividades. Há exemplo dos postos de saúde que foram planejados e agora Fazem o trabalho da execução. O bairro Bom Jesus, conforme o vereador Ailton salientou. Não é porque lá more a vereadora Ilmarly, não é porque lá more o vereador Francisco Ailton e o vereador Naldo que a população seja atendida. Cidadãos que pagam impostos devem ter políticas públicas voltadas ao seu bem-estar social. E a gestão pública precisa observar o interesse público-social das suas ações. Administrar o município não é tarefa fácil. Portanto, aqui novamente, eu venho chamar a atenção das condições do cemitério de nossa cidade, inclusive, cemitério esse, que pela indicação 450 de 2021, eu fiz várias indagações à gestão pública, e até o presente momento, a resposta foi o silêncio. Aquele espaço precisa de condições e precisa de manutenção. É preciso ter um olhar diferenciado. Hoje, postei nas redes sociais as condições dos EPIs, equipamentos de trabalho individual das agentes de saúde e de endemias. É inadmissível pessoas não terem condições de trabalho. Bom dia e obrigado. Sequência, vereador Luciano Silva. Bom dia a todos. Agradecer a presença da professora doutora Izani, que foi uma das minhas professoras na faculdade, na Unemat do curso de Biologia uma orientadora não só uma professora mas uma orientadora e essa homenagem é muito merecida senhor presidente eu quero aqui começar falando do trânsito de alta floresta nós é, estamos vivendo um trânsito caótico no município com 50 mil habitantes nós temos aqui algumas ruas que todos os dias tem duas três é, dois três acidentes ocorrendo mesmo com semáforos na perimetral os acidentes continuam e eu estive perguntando agora para o novo diretor de trânsito, o Éder, sobre qual que é o problema dos agentes de trânsito não estarem fazendo trabalho de fiscalização nessas ruas. Está faltando estrutura, senhor presidente. Está faltando é, matéria humana. Está faltando tudo naquela diretoria de trânsito. E isso que eles têm um orçamento próprio. Então a gente vem aqui às vezes criticar o, o diretor de trânsito, igual a gente já criticou algumas vezes por alguns assuntos é, no decorrer da gestão do anterior, do, do diretor anterior, e nós vimos agora, e agora nós vimos que mudou o diretor. Vai ficar na mesma situação, porque a culpa não é do diretor de trânsito. A culpa é do executivo. A culpa é do executivo. Enquanto não resolver a situação do trânsito em Alta Floresta, vai ficar esse monte de acidente igual aconteceu ontem. Ontem um taxista teve o seu, o seu veículo fechado por causa de uma ultrapassagem de um caminhão. Ele capotou ali próximo do, do Parque Zool botânico Trânsito está precisando de fiscal na rua, lombada eletrônica está precisando, faixa elevada, está precisando de conserto nas ruas, está né? precisando de muita coisa. Então está precisando do executivo agir. Está bom já, né, um ano e meio já de, de mandar, está na hora de começar a pensar no trânsito também. Né? Fiscalização da micropavimentação, senhor presidente, está ficando bonito. Né? A cidade está ficando com outra cara. Está muito bonito mesmo, bem pintadinho, pretinho. Está bom de andar mas a gente precisa fiscalizar que esse é o nosso trabalho, dos 13 vereadores, dos 13. Nós precisamos fiscalizar. Eu tenho recebido algumas cobranças com relação a alguns pontos da micropavimentação que vem sendo feita, e eu já comecei um trabalho de fiscalização. Esse trabalho é um trabalho longo, árduo e técnico, porém nós não temos um engenheiro para poder estar acompanhando esse trabalho. Eu fiz um ofício ontem solicitando do Ministério Público para que colaborasse com a fiscalização, Através de técnica, através de engenheiros, através de arquitetos, para poder estar tá acompanhando esse trabalho, verificar a qualidade, a quantidade, se é realmente o que está no contrato, para que realmente seja entregue um trabalho, um, uma obra bonita, mas que também seja eficaz, que seja dentro do contrato. Senhor presidente, tem muita coisa para falar, mas eu quero só falar mais uma coisa. A BR-163, eu fiz um ofício para o Ministério da Infraestrutura e também para a... Agência Nacional de Transporte Terrestre, para esses órgãos intervirem na retomada dessa concessão para que o governo federal ou uma nova concessionária assuma. E está sendo feito todo esse procedimento. Mas o que eu queria destacar nisso aí, senhor presidente, é que tanto o Ministério da Infraestrutura quanto a Agência Nacional de Transportes Terrestres responderam um ofício que foi encaminhado do meu gabinete no dia 20. Dois de fevereiro, dia 15 de fevereiro, no dia 15 de fevereiro, eles responderam. E aqui em Alta Floresta, seu presidente, você manda ofício, manda indicação, faz requerimento, faz tudo, e a Alta Floresta não tem tempo. O Ministério tem, a agência tem, mas a Alta Floresta não tem. Muito obrigado. Sequência Douglas Teixeira, vereador. Senhoras e senhores, público aqui presente, imprensa, autoridades civis, autoridades eclesiásticas Cumprimento também meu amigo Adriano, lá da Igreja Batista Seja bem-vindo a esta Casa de Leis Também cumprimento seu Otales, estava até aí, acho que não está mais Servidor público, ao qual eu parabenizo pelos trabalhos prestados pelo nosso município Cumprimentar meu amigo Renan, corintiano roxo, assim como nós Deus abençoe meu irmão Cumprimentar a todos aqui, dizer a todos que nós estamos felizes né, pelo dia de hoje e que Deus possa é, cumprir todas as promessas na vida de vocês e desejar um bom dia a todos nessa terça-feira. Senhor presidente, gostaria de parabenizar o secretário de esporte, é, o Pedrinho, o diretor Claudécio pelos trabalhos que eles vêm realizando no nosso município, são vários campeonatos abertos aí, tivemos a inauguração da pista de skates, então são trabalhos que ele vem realizando, é, então, parabenizar o secretário Pedrinho, o diretor Claudécio, que vem fazendo um trabalho bonito aí, né? o vereador Zé Esquiva já falou também, então, assim o esporte são várias modalidades, né vereador? Então, com certeza, aí eles têm contribuído para que, é, essas crianças que estão em estado de vulnerabilidade, né, que, que, que praticam esporte, então é um projeto social bonito que eles vêm realizando no nosso município. Também falando agora, nesta manhã tivemos ali é, na UPA, né, que é o nosso pronto atendimento, o Hospital do Amor esteve ali, e dizer da grande importância e da relevância do Hospital do Amor aqui no nosso município. Recentemente a minha mãe foi diagnosticada com câncer Está lá no hospital de Barretos E a gente sabe da importância que o hospital do amor tem na vida dessas pessoas é, A estrutura lá é muito boa Os profissionais são anjos é, da luz né, Que sempre atende com atendimento humanizado Esses pacientes que vão lá Então eu só tenho a agradecer a Deus E a vida desses profissionais da saúde A qual tenho o meu respeito, o meu carinho por eles fazerem esse atendimento a essas pessoas que tanto precisam da nossa saúde, do nosso município e também nacionalmente falando. Gostaria também, senhor presidente, de fazer uma cobrança aqui. Já está fazendo aniversário pela, pelo segundo ano praticamente, a vereadora Marli cobrou aqui, sobre as IPIs dos agentes comunitários de saúde, eles estão sem condições de trabalho. Obrigado, vereadora, por também fazer essa cobrança, parabéns. Gente, é inadmissível esses profissionais, há quase dois anos, que nós fizemos esse pedido das IPIs, não ser atendido. O secretário Paulo Moreira precisa ver essa situação o mais urgente possível. Nós não podemos fazer com que esses profissionais, esses servidores, atendam a população sem sequer nenhuma condição de fazer esse atendimento. E dizer, senhor presidente, também, porque o nosso tempo está curto, da vinda do deputado... Presidente da Assembleia, dia 17, dia 18, aqui do nosso município, é, o deputado estadual Eduardo Botelho, a qual nós vamos estar apresentando as demandas. Nós falamos com ele, como o vereador Menin disse aqui, dá para assinar o convênio agora. E assinando esse convênio, nós não sabemos se sai esse ano esses asfaltos, vereador. Mas nós vamos, em conjunto, estar tá cobrando a Prefeitura para que possa realizar... É, o asfaltoamento, né, a pavimentação asfáltica desses bairros, que as pessoas estão sofrendo muito com a poeira. Então, dizer para a comunidade ficar tranquila, que nós vamos estar cobrando para que essa pavimentação asfáltica seja feita ainda esse ano. Na sequência, vereador Claudinei. Bom dia, bom dia a todos vereadores, vereador Marli vereadora Leonice, público presente, pastor Edivaldo, imprensa, servidores da casa, Biriba, hoje tivemos uma perca aí grande, né? o Paçoca perdeu um parente, está de luta, a família, então, desejar os pesos aí, Renan, que ontem teve de aniversário, presente aqui com nós, um amigo aqui presente, Dona Sônia, Luiz, Dona Sônia, hoje, plantou no município a, a carreta do amor, a carreta do câncer. A gente sabe o tanto que isso faz um bem para a nossa população. Poderia ter sido antes, né? tanta prevenção poderia ter sido feita, mas é, que bom que temos aqui agora. Vai ficar funcionando por um ano, vai atender toda a região. São 150 exames para alta Floresta do Papa Nicolau e de mama, salvo engano. Seja bem-vindo, né? pelo menos a gente tem uma referência para o tratamento de câncer agora em Alta Floresta. Sei o tanto que vocês sofrem, o tanto que passaram, a senhora está numa luta grande. Tenho fé que a senhora vai conseguir a vitória, mas a gente está tá evoluindo no município com relação à saúde. O presidente, no sábado teve a inauguração da pista de skate no município, como falou os outros vereadores aqui. Eu acho que o esporte está evoluindo, evoluindo muito. Também tivemos no domingo a abertura do Copa Quarentão de Futebol de Campo. Depois de quatro anos parado, pós pandemia, retornou o município. E um grande estilo, né, Renan? Com opção pesada, campo grande para todo mundo, mas tenho certeza que logo aí teremos a campeonato aberto também. E vamos voltar à nossa ativa. O esporte está em todo vapor. Seu presidente, é... Sábado também tivemos a entrega dos títulos das 170 famílias que foram contempladas com a entrega do loteamento. Está de parabéns, vereador Bernardo, que passou pela habitação, esteve lá e o prefeito fez essa grata satisfação. A gente viu emoção no rosto das pessoas, né? mãe de família chorando por ter o sonho de ter sua casa própria. Mas também, Bernardo, já conversamos lá com o Chico, ali tem uma situação precária com relação à água naquele local. Chico ficou de fazer o compromisso da prefeitura fazer a rede de água lá, entregar para a Águas de Alta Floresta, Luciano, porque infelizmente essa empresa muito tem desejado e sei que aquela população carente daquela região não vai ser contemplada com essa rede feita pela Águas de Alta Floresta nem tão cedo. Então o Chico fez esse compromisso, vamos torcer que se possa urgentemente atender, porque ali o poço está muito ruim de acontecer e não tem água para aquela comunidade. Seu presidente, no dia de hoje aí, foi assinado o um convênio com o governo do estado e o município de Alta Floresta, uma emenda minha, que a gente possa é, instalar a energia fotovoltaica na Feira Livre. É uma emenda de 200 mil reais, deputado Juarez Costa, o secretário de Agricultura Silvana Amaral, não assinou o convênio, vai ser repassado ao município, torcer que a gente, a prefeitura, possa licitar urgentemente para atender os, as pessoas que tem essas barracas ali na feira Então a energia solar vai atender a Câmara Fria E toda a feira livre do município Foi pago também o convênio Para a pavimentação asfáltica do bairro Boa Nova 1 Recurso já está na conta Vamos brigar e lutar com a prefeitura Para que se possa fazer urgentemente a licitação E contemplar aquela comunidade Tinha mais situações aqui, mas fica para a próxima É só, senhor presidente Muito bem Ainda vamos pedir emenda para você daqui a pouco. Quero só fazer uso do rapidão daqui. Primeiro, Bernardo, parabenizar você pela sua luta com relação à habitação desse município. Nós, que estamos na vida pública, acompanha você desde o início. Então você realmente é um cara merecedor, um cara vitorioso. Não só você, mas todas as famílias que receberam lá, os terrenos, é. mais as casas que vão vir agora. Então, parabéns mesmo de coração. Você é um cara lutador. O Claudinei está distribuindo emenda, depois você vai nele. Está é... encerrada a ordem do dia. Solicito do senhor do soberano penário a autorização para dispensar o intervalo regimental. Todos concordam? Passamos a ordem do dia. Agora que vai estar a ordem do dia. Eu fico emocionado, eu até me atrapalho às vezes. É por causa da emenda. É. Já. Solicito do senhor secretário a leitura da redação final do projeto de lei 2176. Redação final do projeto de lei número 2.176 2022. Assunto altera dispositivos da lei 2.172 2014 e da outras providências. Autoria do projeto executivo municipal. Redação final do projeto de lei 2.176 em discussão. Em votação. Quem estiver de acordo permaneça como está. Quem for contrário que se levante. Redação final do projeto de lei 2176, aprovado. Solicito, senhor secretário, a leitura do projeto de lei, projeto de decreto legislativo 05-2022. Projeto de decreto legislativo número 005-2022. Tem por sua súmula, dispõe sobre as contas anuais de governo da Prefeitura Municipal de Alta Floresta referentes ao exercício de 2020 sob a responsabilidade do prefeito municipal, o senhor Aziel Bezerra de Araújo. Autoria, Comissão de Fiscalização e Acompanhamento da Execução Orçamentária. Juntada a cópia de detalhe ao processo número 10.098 de 2020, contando parecer prévio número 2, barra 2022, do Tribunal de Contas, favorável à aprovação de que trata das contas epigrafadas bem como das peças de planejamento, lei, número 2.527/2019, lei de diretrizes orçamentárias LDO e lei 2.546/2019, lei orçamentária anual ALOA, processos número 49 2019 do TCE MT e 2.593/2020 TCE Mato Grosso, respectivamente despachados, registros, publicações, divulgações, entre outros relatórios, notificação ao gestor, voto o parecer número do 116, barra 2022, da Comissão de Fiscalização pela aprovação do parecer prévio à emissão do projeto de decreto legislativo pela aprovação das contas. Projeto de decreto legislativo número 05, barra 2022, em discussão. Em votação, quem estiver de acordo permaneça como está, quem for contrário que se levante. Projeto de decreto legislativo 005, 2022, aprovado. Solicito, senhor secretário... É, nos termos do inciso 3º, artigo 198 do Regimento Interno, publique-se a respectiva decisão da Câmara no órgão oficial de imprensa, incluindo por meio eletrônico, e remeta-se ao Tribunal de Contas. Solicito, senhor Secretário, a leitura do projeto Resolução 004, barra 2022. Projeto de Resolução, número 004, barra 2022. Assunto altera dispositivos no artigo 1o da Resolução número 203, barra 2021 e da outras providências. Autoria: vereadora Francisca Marli Teixeira. Projeto de Resolução 004, barra em discussão. Vereadora Marli, três minutos. Presidente, nobres edis, aqueles que nos assistem pelas mídias sociais, quero aqui referendar. E, ao mesmo tempo. Agradecer aos nobres edis com relação ao projeto de resolução da minha autoria que traz as sessões noturnas para esta casa, oportunizando a população e as pessoas, inclusive aquelas que tecem a nós críticas muito pejorativas. Oportunizamos e oportunizaremos a população de alta floresta a estar presente nessa casa, no período da noite, para as sessões. O meu carinho, o meu agradecimento e a minha gratidão a esta casa, que, independente da minha condição política e ideologia partidária, tem por mim o respeito e a consideração. Projeto Resolução 004, continua em discussão. Em votação, quem estiver de acordo permaneça como está, quem for contrário que se levante. Projeto Z Resolução 004... 2022 aprovado. Quero só comunicar aos senhores vereadores que a sessão de hoje já está valendo, valendo dentro da resolução a matutina nossa de hoje. E na próxima terça-feira a sessão será às 19 horas. Ok? Solicito, senhor secretário, a leitura do requerimento 031-2022. Requerimento número 031-2022. Assunto requer que seja oficiado o prefeito municipal, excelentíssimo senhor Valdemar Gambo, convocando para comparecer à Câmara Municipal para apresentar relatório geral sobre a administração e responder às indagações dos vereadores, atendendo assim o disposto na lei orgânica municipal. Autoria, vereador Luciano da Silva. Requerimento 031-2022, discussão. Em votação, quem estiver de acordo permaneça como está, quem for contrário, que se levante. Requerimento 031, aprovado. Solicito, senhor secretário, a leitura do requerimento 04 de 2022. Requerimento número 04, 2022. Assunto, requer que digna conceder-lhe o uso da tribuna por ocasião... De sessão ordinária dia 14 de junho do Corrente, com a finalidade de apresentar os resultados obtidos pela Impaer, Mato Grosso, no ano de 2021. Autoria, Fábio Menechelli, engenheiro florestal pela Impaer. Requerimento 04 de 2022, em votação. Em discussão, aliás. Em votação, quem estiver de acordo permanece como está, quem for o contrário, que é se levante. Requerimento 04 do 4 de 2022, aprovado. Solicito, senhor secretário, a leitura das moções 041, 042, 043 e 044. Moção número 041, barra 2022. Assunto, congratulações com a Escola de Futebol do Grêmio pela representatividade do município na Copa Sorriso, que ocorreu nos dias 20 e 22 de maio. Autoria, vereador José Vaz Neto. Moção número 042, barra 2022, assunto, congratulações com TRR Pit Stop em reconhecimento à sua dedicação, contribuição e relevantes serviços prestados ao município de Alta Floresta e região. Autoria, Oslen Dias dos Santos. Moção número 043, 2022, assunto, pesar a família e amigos do Sr. Aristide Antônio Ariso, falecido no último dia 28 de maio de 2022. Autoria, vereadores Adelso da Silva Rezende, Dersi Paulo Trevisan e Douglas Pereira Teixeira de Carvalho. Moção número 044, barra 2022. Assunto, congratulações com o Dr. Isaac Vera Cansburgo pelos relevantes serviços prestados e extrema dedicação e empenho com, com que realiza seus trabalhos em nosso município. Autoria, vereadora Francisco Marli Teixeira. Indicação número 185 barra 2022. Assunto, indica ao prefeito municipal a ah, desculpa, a indicação, não só as moções, desculpa. Moções lidas, passa a direção do trabalho ao presidente. Moção 041, discussão pelo autor José Esquiva. José Vaz Neto, José Esquiva. É, muito prazer Renan O Marcel e o João, né, estavam presentes lá E também teve o... o professor Marcondes também estava acompanhando vocês, né A escolinha do Grêmio, eu, estive, eu tive o prazer de estar lá Eu acabei não te vendo, Renan, mas eu vi o seu irmão, né, no refeitório eu Tive o prazer de ver os meninos na hora do refeitório, que eu estava em competição também Cara, que prazer. B. Esses meninos jogando tão bem. Passaram todas as chaves de grupo é, sem perder o jogo. Levando só um gol, né? Levou só um gol. Três times, caraca. Isso é de aplaudir de pé mesmo. Eu fico muito feliz. Pra quem não conhece, a escolinha do Grêmio, ela está em Alta Floresta. Peraí, deixa eu só pegar aqui a data que eu tinha me perdido. É, tá, desde 2015, começou lá no Araras, hoje é lá no CTG, na Avenida Uniflor, coordenada pelo Renan, com auxílio, né? Dos do, do demais professores, Marcel, João. E hoje o, a escolinha do Grêmio tem atletas, tem atletas tanto no Grêmio de Porto Alegre, que mandaram para lá, como também tem atletas do Mato Grosso, São Paulo. São 11 atletas que já foi mandado fora. Ou seja, é um berço de talentos. Parabéns por você ensinar esporte, ensinar cultura, ensinar essas crianças a serem diferentes. Porque um atleta, um atleta, o esporte salva, né? e você tem salvado a vida desses atletas. Um atleta é difícil você encontrar um atleta que sofre de depressão, que tem problemas de saúde. Ao contrário, eles sempre estão muito animados, ansiosos para competir, focados... E determinados. Parabéns, Renan, pelo grande evento. Parabéns ao professor Marcial, ao professor João Paulo, pela grande realização. Espero que vocês tenham mais apoios, cada vez mais, tanto do município quanto estadual. É uma forma simbólica de, repre... de homenagear vocês. Que você também estava com outro campeonato, em... só que Master e em Sinop ao mesmo tempo, né? Dois campeonato, e mesmo assim, bons resultados. Parabéns mais uma vez. O vereador Douglas vai fazer a correção. Senhor presidente, só fazendo a correção, moção número 044, assunto, congratulações com a doutora Izani Vera, tá? A gente falou Isaac, desculpa, tá, vereadora? Moção 042, em discussão, essa moção é de minha autoria, eu só quero aqui parabenizar o pessoal do TRR, por esse investimento e pelo trabalho prestado ao município de Alta Floresta. E logo no final da sessão a gente vai entregar a moção para vocês, ok? Obrigado pela presença. Moção 043 em discussão pelos autores Adelso, Pitoco e Douglas. Se, Se puder reduzir o tempo é bom. 2 e meio. Obrigado, presidente. Senhor presidente, senhores vereadores... Apresentamos a mesa diretora, ouvido soberano plenário, moço de pesar a família e amigos do senhor Aristide Antônio Arize, falecido no último dia 28 de maio de 2022. Aristide Antônio Arize, casado com Irace Julia Arize e pai de José Antônio Arize Bugre e Douglas Luiz Arize, vindo do município de Mariópolis, Estado do Paraná. Aristide Antônio Arise exerceu o cargo de vereador na legislatura de 1970 a 1972, naquele município, sendo que seu pai, José Arise, exerceu o cargo de prefeito. Chegou a alta floresta no ano de 1976 e o município só se, tomou, se tornou pujante porque em sua história teve pessoas pioneiras e desbravadoras que não mediram esforços em abrir a alta floresta, floresta amazônica e proporcionar às pessoas que viriam para cá, numa infraestrutura básica para acomodar a população da nova cidade. Em 1976, quando a nova princesinha do norte de Mato Grosso ainda era apenas uma clareira no meio da mata, o senhor Adestino Antônio Arise, juntamente com sua família, a fim de colaborar com o desenvolvimento da nova cidade, abriu a serraria Alto Floresta, gerando empregos e rendas e contribuindo de forma significativa para uma melhor qualidade de vida as pessoas que estavam se instalando no município. Aristides também teve uma atuação muito forte na política de alta floresta, sendo um dos fundadores do PDT, Partido Democrático Trabalhista, pelo qual foi candidato a prefeito no ano de 1988. Infelizmente, no último dia 28 de maio, tivemos a triste notícia do seu falecimento, mas temos a felicidade de termos convivido com o senhor Aristides, porque o seu legado, a sua determinação e seu carinho por essa cidade jamais serão esquecidos. Nesta oportunidade, enfatizamos o decreto expedido pelo município de Mariópolis, no estado do Paraná, estabelecendo o luto oficial de três dias, conforme publicado em matéria na página oficial daquele município, em virtude ao falecimento do senhor Estiria Antônio Arias, ex-vereador de Mariópolis, na legislatura já dita 1970 a 1972. A família é os amigos e lutados a certeza que o Pai Celestial tem o conforto necessário e cuidará de cada um, e que o Senhor Aristide Antônio Arise descanse eternamente ao lado do nosso Pai Criador. Sentimos a sua ausência na Terra, mas os seus ensinamentos nos acompanharão até o fim de nossas vidas, na certeza que o Senhor Aristide cumpriu com eficiência o seu dever aqui na Terra, como empresário, pecuarista e Pai. Ante os postos e atendidas as formalidades regimentais, os vereadores que a esta subscrevem requerem que fique constando da ata da sessão ordinária de 7 de junho do ano em curso, esta moção de pesar, enviando-se cópia da presente à família. Os vereadores Adelson, Deci e Douglas Teixeira. Continua a discussão pelos autores. Senhoras e senhores, é com muito orgulho que gostaria de fazer essa homenagem, até agradecer meu companheiro vereador Adelso, a qual nos deixou fazer parte dessa moção, juntamente com o vereador Pitoco, ao seu Aristide, que é pioneiro de nossa cidade, né, a qual também tenho muito orgulho de ter feito parte da história do seu Aristide, da sua família, vereador Douglas Arise, que já foi presidente dessa casa, a qual é filho dele, meu amigo, meu irmão, e eu desejo aqui meus sentimentos, a família ilutada, e dizer para o senhor Aristide, né, que faleceu, né, que descanse em paz, tenho certeza que a sua família deixou um legado aqui para a Alta Floresta, em nome do nosso vereador Pitoco também, é, que é amigo da família há tantos anos também, é, que conhece a família e sabe que é uma família idônea, uma família que tem serviço prestado aqui no nosso município e a qual nós temos um carinho, e um respeito muito grande. Desejo aqui meu abraço à família lutada, meus sentimentos, à família, que Deus possa confortar o coração de todos, e dizer a todos que é muito difícil, é muito triste né, que um companheiro, assim como o senhor Aristide, nos deixou depois de muitos anos de serviços prestados aqui no nosso município, e desejar o meu abraço, e o meu carinho, e o meu respeito a toda a família. Que Deus abençoe. Moção 044, em discussão pela autora, vereadora Francisco Marli. Doutora Izani Vera Carbuski, natural de restinga seca no Rio Grande do Sul. Doutora em genética e melhoramento, professora efetiva da UNEMAT. Campos de Alta Floresta, desde 2006. Realiza pesquisas na área da genética de plantas. Há 11 anos vem promovendo trabalhos voltados na preservação de orquídeas da região. Por meio de propagação via semente, com uso de meios de propagação alternativa, para facilitar o acesso à comunidade. Parte das mudas produzidas tem sido reintroduzidas em escolas públicas com a com árvores, asilo e parques. Além de ofertar cursos visando a preservação das orquídeas, tem trabalhado também com avaliações de toxicidade de solo e água, utilizando bioindicadores vegetais, visando melhorar a qualidade de vida. Tem projetos junto à comunidade que visam o uso de recursos naturais da região para a produção de substrato para orquídeas. Tem projetos diretamente relacionados com o meio ambiente, que visem o reuso como projeto Vida aos Vidros, que tem por objetivo dar um novo destino, que não seja o lixo, produção de sabões por meio de óleo de frituras, evitando a contaminação de água e solo. Coordena, no momento, também o projeto de residência pedagógica Biologia Polo de Alta Floresta, com 15 bolsas ofertadas aos nossos acadêmicos do curso de Biologia, que permite uma melhor preparação para seguir a carreira docente. É subcoordenadora do projeto Futuras Cientistas no Mato Grosso, projeto que visa incentivar meninas do ensino médio a cursarem cursos de Ciência e Tecnologia, reduzindo a desigualdade de gênero nesses setores. Participa de projetos de pesquisa, é professora do programa de pós-graduação em genética e melhoramento de plantas, responsável pelo laboratório de citogenética e cultura de tecidos vegetais, curadora do orquidário alta florestense com mais de 6 mil plantas e diretora da Faculdade de Ciências Biológicas e Agrária. Mediante esta apresentação destas credenciais em seu currículo, esta é Grécia Casa. Em meu nome, tenho a honra de homenagear a doutora Isane Vera por sua dedicação. Doutora, somos grata, sou grata, somos gratos pela oportunidade de poder representá-la no Parlamento Municipal, bem como eu, vereadora, sou grata, pela representatividade de mulheres igual à senhora na população de Alta Floresta e nessa casa. Ante o exposto e atendido às formalidades regimentais, eu, vereadora, e a esta subscrevo nesta moção, faço requerer que fique constado na ata dessa sessão ordinária de 7 de junho de 2022, em curso, esta moção de congratulações Enviando-se cópia da presente a vossa senhoria. Obrigado. Moções 041, 042, 043 e 044 em votação. Moções aprovadas. Solicito Sr. senhor secretário a leitura da indicação número 185. Indicação número 185/2022. Assunto: Indicam ao prefeito municipal Valdemar Gamba e ao secretário de gestão Robson Quintino, após apreciação e concordância do soberano plenário, a necessidade de incorporar, reconhecer a lei 021/1989 do município de Nova Canã do Norte, que cria o Distrito de União da Serra, área anexada ao município de Alta Floresta, através da Lei 6.386, 1993, da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, ou criar uma nova lei municipal, form formando o Distrito União da Serra. Autoria, vereador Adelso da Silva Rezende e Paulo Trevisan Pitoco. Indicação 185, em discussão, vereador Adelso. Senhor Presidente, o Distrito da União da Serra foi criado pela Lei Municipal 021-1989 do município de Nova Canã do Norte. Porém, em 1993, através da Lei 6386 da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, passou a área correspondente ao Distrito para o município de Alto Floresta. União da Serra tem em sua área a região da Pista do Cabeça, Orolanda, Pista Nova, Padeiro, assentamentos a caminho, fazendas e sítios adjacentes, até a divisa com Nova Canã do Norte e Joara, perfazendo uma população de mais de 3 mil pessoas. Com a criação do distrito, a Prefeitura de Alto Floresta tem condições de efetuar benfeitorias, bem como estabelecer no local uma subprefeitura, além de manter maquinários e bens duráveis, promover investimentos do governo estadual e federal. Para o nosso distrito, muitas benfeitorias podem ser realizadas, é claro, de proporcionar à população do lugar para melhor qualidade de vida, além de vários investimentos municipais. Como, por exemplo, ao tempo que o Distrito da União da Serra pertencia ao município de Nova Canã do Norte, através da Lei Municipal 093-1992, era destinado 1% de sua cota do Fundo de Participação do Município, FPM. Outro fator super importante é o Decreto Legislativo 2760, de 20 de julho de 1992, publicado no Diário Oficial, de 13 de julho de 1992, autorizando o governo do Estado de Mato Grosso a criar e instalar a exatoria de rendas estaduais no Distrito União da Serra, à época pertencente à Nova Canaã do Norte. Vale ressaltar que o Distrito União da Serra já foi criado à época que a região pertencia ao município de Nova Canaã do Norte, Entendemos que o município de Alto Floresta deva reconhecer a lei da criação para que o mesmo possa buscar convênios estadual e federal e assim cumprir com a sua obrigação de promover aos moradores daquela localidade bem-estar e conforto nas ações públicas decorrente das atividades da gestão municipal. Pelos fatos ora apresentados, mostramos a importância da formação do distrito principalmente de geração de rendas e aplicação de recursos públicos. Desta forma, solicitamos da administração municipal que nossa indicação seja atendida, porque também é um anseio da população daquela região. Adelson e Pitoco. Indicação 185. Continua a discussão. Vereador Naldo. Bom dia a todos novamente. O... agradeço a ajuda de vocês, que isso aí nós está no pé do prefeito Chico Gamba desde o ano passado, no início, quando eu entrei no mandato, que nós fizemos a visita no Colorado, que ficou registrada aqui no, no, no meio de, do ano, que foi em maio, junho, mais ou menos, que nós tivemos. O senhor Minoro, que é o que na época que fez a medição tudo dessa desse distrito. É somente agradecer a vocês que estou há um ano e seis meses cobrando do prefeito essa medição e a reativação desse distrito e até o momento não teve resposta do executivo. Tá? Muito obrigado. Continua a discussão. Em votação, quem estiver de acordo permaneça como está, quem for o contrário que se levante. Indicação 185, aprovada. Vereador Claudinei. Senhor presidente, na qualidade de presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, solicito que seja colocado sob deliberação no plenário pedido de dispensa de redação final do projeto de decreto legislativo 05-2022 e do projeto de resolução 04-2022. Pedido de dispensa de redação final. Dispensa de redação final dos projetos de decreto legislativo 05-04. Quarto. Em votação. Quem estiver de acordo permaneça como está, sem quem for contrário que se levante. Dispensa de redação final, aprovado. Comunico, senhores vereadores, que a ata desta sessão será redigida e deliberada conforme disposição regimental. Não havendo mais nada a tratar, agradecendo a proteção de Deus e a presença de todos, declaro encerrada a presente sessão. Quero convidar os homenageados aqui na frente para a gente fazer a entrega da moção.